O que mais me impressionou foi a, a formação dos professores Não. na Finlândia. Né? A diferença que, que a gente viu a, do, da formação dos professores daqui aqui o Brasil. É, eles, eles, ele, eles têm um tempo mínimo né, de cinco anos, enquanto a gente vê no Brasil cursos à distância de três anos. E aí eu me perguntei várias vezes né, como é que a gente pode ter uma rede comprometida, uma rede que pense em inovação com uma formação tão curta.